Se você estuda inglês, não é segredo para ninguém que as preposições, elas são umas pedras nos nossos sapatos, certo? Principalmente as preposições in, on, at. Hoje eu vou passar para vocês alguns erros que eu vejo os alunos cometendo a respeito dessas prepositions. Vamos lá. Atenção antes de começar esse vídeo, participe da maratona do inglês descomplicado. De 13 a 20 de setembro. O link para você participar está aqui embaixo. Vou te mandar um WhatsApp e um e-mail te explicando tudo. Clica lá e participa. WhatsApp, learners, Júnior Silveira aqui. E eu já vou logo para a primeira. In on Ads é um verdadeiro estorvo na vida dos alunos. É impressionante. Todo mundo. Detesto as prepositions. Eu também detesto. Sabe que professores de inglês também não gostam muito das preposições. E preposições em inglês é aquela coisa. Por mais fluente que você seja, por mais conhecimento que você tenha, se você não é um nativo, por exemplo, com certeza você vai se embananar com algumas delas. Professores de inglês, vocês sabem do que eu estou falando, não sabe? Muito bem, vamos para o primeiro erro que eu anotei aqui, ó, que é I live at Paulista Avenue. I live at Paulista Avenue. Eu já vi algumas pessoas falando assim, escrevendo, e não somente com Paulista Avenue, Avenida Paulista na frente, como também outra avenida, ou uma outra rua, enfim. Acontece que nós vamos usar antes de nomes de ruas, avenidas, a preposição on. on. Então, no caso, aí seria I live on Paulista Avenue. Tá? Então, o nome da sua rua aí, pega o nome da sua rua, escreve aí I live on e o nome dela. Aí fica bonitinho, fica bonitinho. A não ser que você coloque o endereço completo com o, o número. Se você colocar o um número da, da, da, da sua casa e depois o nome da rua, aí sim você usa a preposição at. Então, ó, I live at 123 Paulista Avenue. Aí está certo, porque eu tenho um número e não somente o nome da avenida, eu tenho o um número. Então, quando você usar o número, aí você usa a preposição at. Tá certo? Só uma coisinha em relação ao at, que nós vamos usar essa, pre essa preposition antes de lugares específicos. Então, ó, at the door, at the door, na porta. Ah, where is he? Onde é que tá ele? ele? está na porta, at the door. Ele tá ali, ó, naquela portinha que, tô, que eu tô vendo. Ali, ó, at the door. At the school, at the school. Na escola, ele não tá na, na, na, em qualquer escola. Ele está naquela escola, na escola. At the school, sabe? At work. At work, no trabalho, que é aquele trabalho específico, é naquele trabalho. O lugar específico é o at, minha gente. Ó, mais uma aqui, ó. At the office, at the office. I am at the office. Eu estou no escritório. Não é qualquer escritório, é no lugar específico. Então, aí você usa o at por causa disso. Eu disse para vocês que on usamos antes de nomes de avenidas, ruas, não é verdade? Muito bem. Então, I live on Paulista Avenue. Se você percebeu, já estamos na preposição on agora. Eu já vi muita gente usando a preposição on antes de anos. Então, por exemplo, I was born on 1984. Isso está errado. O correto é I was born in 1984. Use a preposição in. Antes de anos. Então, pega aí, por exemplo, o ano que você nasceu. I was born in... E aí você coloca o ano, tá? Esse 1984 não é o ano que eu nasci, tá? Só foi um exemplo. I was born in 2000... 2002. Mentiroso! A preposição on também vai ser usada antes de dias da semana. Então, ó. I study English on Mondays and Wednesdays. I study English on Mondays and Wednesdays. I work on Sundays. Eu trabalho aos domingos. I don't work on, on Saturdays. Uh, I only take a shower on Saturday. Tá? Então, antes de dias, <risos> preposição on. Entrando um pouco mais no in, eu falei pra vocês que quando a gente fala de anos, a preposição é in. Né? Então, I was born in 1984. Também usamos in antes de falar de países. Como, por exemplo, it's very hot in Egypt. It's very hot in Egypt. É muito calor no Egito, né? De fato, it's very hot in Egypt, in Brazil. There are many good people in Brazil. I worked in the United States. I worked in the United States. Também vamos usar o in antes de meses, né? Então, my birthday is in May. My birthday is in May. Meu aniversário é em maio. Agora, olha que coisa curiosa. Quando eu falo a, a data do meu aniversário com o dia e o mês, aí a preposição é on. Olha que curioso, né? Então, my birthday is on May 4th. Meu aniversário é no dia 4 de maio, porque eu falei o dia e falei o mês. Então, a preposição aí seria on, porque é a data completa. A preposição in também é usada para falar... Quando você está em. Dentro de lugares fechados, né? Dentro, in. Então, they're in the car. They're in the car. Eles estão dentro do carro. Uh, he is in, in the house. He's in the house. Ele está dentro de casa. Uh, the pen is. In my pocket. A caneta está dentro do meu bolso. The pen is in my pocket. São coisas que estão dentro de outras coisas, certo? Tá tudo dentro. Agora, quando a gente fala de meios de transporte, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem uma outra parada além de lugar coberto. Porque, olha só, they're in the car. Eles estão dentro do carro, certo? Agora, se eu falar que eles estão dentro do avião, não é they're in an airplane. Não é isso. Não é in an airplane. E sim, they're On an airplane. Poxa, Junior, por que que então ficou in the car e on an airplane? É muito simples. Porque dentro do carro, você não consegue levantar. Você não consegue levantar. Agora, dentro do avião, você consegue levantar. Olha só que coisa. Então, se você está dentro de meios de transporte que você não consegue levantar, não consegue, você usa in. Se você está dentro de meios de transporte que você consegue levantar, aí é on. Então, o que está certo? I'm in the car, I'm in the car, eu não consigo levantar no carro. Uh, I'm in a helicopter, I'm in a helicopter, não consigo levantar em um helicóptero. Agora com on, I'm on a bus, I'm on a bus. No ônibus eu consigo levantar, né, e, e muitas vezes eu não consigo nem sentar. <risos> Quanto mais, não dá nem pra sentar, I'm on an airplane, I'm on an airplane, né? no avião consigo levantar. I'm on the train, I'm on the train, no, tr no trem. Eu consigo levantar, muitas vezes não consigo nem sentar. Então foram alguns, alguns erros, né? alguns equívocos e também algumas explicações um pouco mais crazy sobre as preposições que eu quis passar aqui para vocês. Quais dessas explicações que você se surpreendeu que você ficou prepecto? Qual delas? Qual que você não sabia? Qual que você já sabia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Me segue lá no Instagram, me segue no Instagram. Eu posto muito mais dicas de inglês lá. Lembre-se também de participar da Maratona do Inglês Descomplicado. Os links estão aqui embaixo na descrição. E não vá embora ainda, não feche esse vídeo porque eu preparei esses outros dois aqui. ó, Que com certeza, você sabe né, vai te ajudar nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem vai começar. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today.